Ah, não fui criado numa família que falava sobre sentimentos. Existem pessoas analfabetas em relação a ler, mas existem pessoas também analfabetas em relação a falar sobre sentimentos. Faltam palavras. Porque falar do nosso sentimento para outra pessoa é algo tão subjetivo, é algo tão pessoal, tão íntimo, que às vezes a gente acha que o outro vai considerar como bobo. E às vezes, claro, vai considerar como bobo mesmo. Ah, lembro que um dos motivos de acabar o um namoro com Lívia foi porque quando ela perguntou, você me ama, eu falei para ela, Dizer te amo é muito difícil, é uma palavra muito poderosa, muito forte para ser falada de qualquer forma. Ela acabou o namoro. Mas hoje estou aprendendo novos vocabulários, novas expressões para falar dos meus sentimentos. Não ter vergonha deles. Dizem de pessoas também que elas imaginam e, e criam toda uma história, mas quando chega perto de outra pessoa para falar, falta a assunto, falta a palavra e às vezes se fica na sensação assim, mas é tão bobo isso que não vale a pena falar. Falar de sentimentos traz um alívio e libera muita coisa e a gente não fica com aquele, com aquele sentimento atordoando nossos pensamentos. Eu acho que era meio que tristeza, meio que perdido na adolescência sobre o futuro, ansiedade, essas coisas, mas não sabia expressar e aí eu lembro quando eu cheguei para conversar com esse monitor, eu não tinha palavras para dizer. Um dos motivos que a gente não quer falar de sentimentos, vamos ser bem sinceros, é porque a gente não sabe o que fazer quando alguém falar sobre o sentimento dele para nós. Se a pessoa é tão triste, estou deprimido, ou isso e aquilo, o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Saiba o seguinte, você não precisa dar resposta, você precisa apenas ouvir. Trava no pescoço essa palavra, eu te amo. Então, dentro de casa, os pais não falam, os filhos também não expressam, os irmãos não falam entre si, eu te amo. Ah, e claro, talvez justifique porque é muito, muito poderosa a palavra de fato, é poderosa, é forte e a gente vai esconder os nossos sentimentos por isso, eu quero encorajar você a falar de sentimentos dentro da tua casa dá oportunidades para falar com teu filho sobre sentimentos como é que a gente inibe de falar de sentimentos em casa? uma delas é menino, para de chorar, isso é besteira tá chorando pelo quê? vai passar isso são maneiras de você silenciar os sentimentos uma outra maneira de você fazer o inverso é você dar ouvidos ao teu filho. Se ele está sentindo alguma coisa, deixa ele falar do que ele está sentindo. Uma boa maneira de você tratar os sentimentos em casa é dar oportunidade para a pessoa falar do que ela está sentindo, o motivo e o que ela precisa. Então, pede para a pessoa falar o que ela está sentindo, motivo e o que ela precisa. Aqui você tem o círculo de sentimentos, tá vendo? E aqui você vai dizer, a criança ela pode apontar o que está sentindo, se ela não quiser falar. E, em seguida, tem uma outra coisa bem, bem legal que eu fiz e eu quero mostrar a vocês se eu achar esses papéis. Achei. Aqui, ó. Tcharam! Aqui a criança ela vai escrever, eu sinto tipo de sentimento porque eu estou sentindo e o que é que eu preciso e aí vê como é interessante isso porque a criança vai escrever eu estou sentindo a ah, triste porque porque eu estou me sentindo que não tem ninguém para conversar ninguém para brincar e aí eu preciso disso vou falar de uma história que aconteceu aqui em casa ah, era um jantar a gente estava na nossa mesa nós achamos muito de fazer isso tá junto à mesa e aí Lívia nesse dia tem preparado pastéis deliciosos ah, porque eu tinha eu havia ligado para ela antes e dito ah eu queria comer esse pastel e aí ela me surpreendeu junto com Esther com pastéis e elas fizeram é, eu acho que cinco pastéis e aí na hora a, eu havia comido eu acho que um quatro pastéis e aí, eu havia comido um pastel Esther outro e Lívia outro sobrou o terceiro pastel e aí então, queria que fosse dividido para ela esse pastel. Só que a gente estava no processo de que De que a criança, é, por um longo período, isso acontece toda a família, a criança ela sempre tem prioridade na casa. Então, a melhor comida, a melhor, o melhor talher, o melhor assento, o melhor fruto, sempre é dedicado para a criança porque é, é mais sensível, é mais, a, mais frágil na família. Mas também chega um momento em que é preciso haver um equilíbrio e trazer a... a pelo menos é isso que nossa família, a gente preserva aqui. É trazer equilíbrio para quê? Pra criança aprender também um rapaz, e mãe, não apenas pai e mãe honrar filho e dar sempre prioridade pro filho. E a gente tá, então, nesse processo de mostrar que há uma prioridade também de que um rapaz e mãe. E aí, Livre, que dar essa lição, assim mostra demonstração, de que não, pastel seria para seu pai e não para você. A prioridade seria um a figura do pai. E aí, nessa hora que aconteceu, Esther começou a chorar a... a por aquilo ali. E aí, a, a gente tentou entender o que estava acontecendo, se era o pastel e na, eu confesso que na hora deu vontade de dar uma bronca por conta daquilo ali. Até a gente explicou ah, de maneira passiva, mas deu vontade de dar bronca porque ela estava chorando, que isso não era injusto o que estava fazendo, deu vontade de falar isso aí. Aí, a gente pegou, usou essa, esse círculo aqui, eu dei para ela esse círculo e dei também esse papelzinho aqui para ela. Considerado. No primeiro momento ela não quis, mas ficou lá no cantinho lá, coloquei a caneta e isso agitava na mesa. E quando eu peguei também para mim para escrever sobre o que eu estava sentindo. E aí é, ela escreveu que estava sentindo sozinha e porque não estava indo para a escola e estava carente de coleguinhas para brincar. E o que ela queria era brincar. E aí caiu para mim uma grande ficha, uma percepção de que às vezes, a gente trata os filhos vai tratar a situação momentânea, superficial. Então, para mim, a, a grande questão era o pastel. A grande questão era, ela não queria compartilhar o pastel, só que por trás disso havia um outro sentimento, que era o sentimento de sentir sozinho, porque não estava indo para a escola por conta da quarentena. E, diante disso, o que foi que aconteceu? Ah, ah tá. Antes disso eu dei meu papel para ela ver o que eu estava sentindo também. O que eu estava sentindo? Eu estava sentindo cansado, porque já havia duas noites que eu não havia dormido bem, não sei porquê, mas não tinha dormido bem, havia acordado muito cedo, e estava sentindo cansado, e eu queria era ah, ter um momento agradável com a família. Esse era o meu desejo. E Lívia também escreveu, e Lívia também estava nessa mesma vibe que minha também. Ela estava cansada e queria ter um bom momento. E aí eu coloquei para estar e mostrei para ela o que eu estava sentindo. Então, houve ah, uma situação de mostrar o que nós estávamos sentindo, ah, nós não demos resposta para a que ela estava sentindo, mas oferecemos para ela algo. Nós oferecemos um abraço. E aí ele falou, vem cá, eu posso lhe abraçar, e ela aceitou o abraço. E aí passou um, um tempo ali sendo abraçada pela mãe, depois eu também dei o abraço, dei um momento de abraço. E aí nós ficamos ali assim, pra mim, eu tive um bom momento, eu alcancei o que eu estava querendo, que era ter um bom momento com a família ter um momento afetivo ah, e foi muito pra mim, foi muito bom isso de dar oportunidade para o outro falar do sentimento, e aí ah, abrir meus olhos pra isso porque às vezes a gente, a gente tá chorando por uma situação que desencadeou mas há algo por trás ali então às vezes a pessoa é irritada por uma situação mas há um sentimento que está mais profundo e ah, esse um papelzinho aqui pequeno papel mas essa ideia fantástica de eu estou sentindo isso por causa disto e eu preciso disto ajuda muito nessa comunicação da família e ver que os sentimentos eles não precisam ser abafados mas ser falados por exemplo como é que a gente abafa às vezes os sentimentos dentro de casa ah você tá chorando por que isso é besteira ah deixa de chorar que isso vai passar ah, sem dúvida, vai passar, mas as pessoas às vezes precisam falar do sentimento dela. falar de sentimento necessariamente precisa ser aquela coisa melancólica ou culposa, é né, dar culpa, no, colocar a culpa no outro. Mas uma grande oportunidade de a gente aprender um com o outro e crescer. E por isso que eu tô, estou tô passando para você essa ideia. Mas eu tenho também para adulto. Deixa eu ver se eu consigo achar esse material. Só um instantinho Tcharam! Esse aqui é para adultos. Tá? Ele está em inglês, mas é interessante. Ele vai falar dos vários sentimentos, desde os mais profundos. Então, os ciclos aqui, vocês vão ver aqui, dentro... Por exemplo, a questão de você estar com pavor. É medo e apreensão. Tá vendo? E aí, você está com medo,